Para você que não está ligado com essa fornalha aqui, eu consigo derreter e duplicar qualquer minério. Mas isso não é o suficiente. Eu posso misturar vários tipos de minério para criar outras ferramentas. Eu já fiz uma picareta, mas hoje decidi fazer o seguinte. Uma espada capaz de arrancar cabeça de mobs. Basicamente, um inter Skeleton quando derrotado, tem a chance de 2.5% de dropar uma cabeça. Digamos que eu consiga aumentar isso até para 100. Se você ficou curioso, vê o vídeo até o final para você entender tudo, que está muito top. Ah, e se inscreva no canal. Se eu pudesse ter alguma coisa na minha vida, seria a vida viagem no tempo, só para mostrar para vocês o que literalmente acabou de acontecer eu entrei aqui no meu Minecraft e eu vi que o Pedrux estava na cidade, eu falei Youtube, Youtube, Youtube, só pra encher o saco, e como vocês sabem, para quem me assiste há um bom tempo, sempre que eu falo Youtube Youtube, Youtube, o Pedrux dá um jeito de aparecer para me ajudar no que for, e ele apareceu eu falei que para ele aqui não era nada eu só falei para zoar, para ver se ele tava online e ele falou, pensei que era pra que mandou sapinho dançando, não, mas é o seguinte como eu falei antes, a gente vai fazer uma espada muito tunada hoje, por causa que eu tô muito animado Pra utilizar esse mod aqui do Tinkers Que é o da nossa Forja Pra quem não tá ligado, esse mod é muito pânico Ai, por sinal, eu tô muito feliz que a palavra pânico Está se espalhando por aí Ontem eu vi um amigo meu Usando essa palavra de forma normal E sem querer Então eu tô conseguindo enfiar essa palavra no vocabulário das pessoas Mas então, ontem a gente fez Esta picareta muito doida Pânico, né? E a gente utilizou essa Fornalha pra fazer ela Essa picareta é muito engraçada, porque ela é dá herói da vila pra gente E ela é uma mistura de cobalto com esmeralda com ametista e com redstone. Essa fornalha aqui, para quem não tá ligado, ela tem aqui um tanque de lava, um dreno para tirar as coisas que derreter e uma porta de pizza, assim que eu chamo. A gente coloca literalmente o que a gente quiser aqui, por exemplo, essa picareta velha, só que ela aqui não funciona no caso, e ela vai derreter virando líquido, como esse daqui. Aí eu posso ou soltar ele no molde de uma barra ou de qualquer parte da picareta, ou posso transformar em um bloco de minério. Aí se eu tiver todas essas partes que precisa para fazer uma picareta, eu simplesmente faço ela. E uma coisa legal é que o que tem aqui dentro, eu juro para vocês, é sangue. Aqui ó, tá marcando sangue, só que eu não coloquei nada aqui. E quando a gente pula, a gente coloca nosso sangue aqui, porque tem coisa que usa sangue para fazer. Mas ninguém veio aqui, então eu acho que é algum mob que tá nascendo aqui. De qualquer forma, a gente precisa ir para a cidade resolver umas coisas. E com falando em algumas coisas, provavelmente vocês notaram que eu estou sem câmera. É para o vídeo de hoje, o mano Lajota não vai conseguir utilizar uma câmera pânico para vocês poderem me ver. Mas, mas se vocês quiserem, a volta dos vídeos do câmera começando amanhã já, deixa o gostei desse vídeo e comenta. Eu quero câmera se tiver. 5 mil comentários falando que vocês querem a câmera de volta. Eu vou dar um jeito, tá bom? Bom, vamos tirar a nossa motoca do conserto, né? Porque ontem a gente precisou botar para arrumar ela. E como, às vezes, quebra, né? Fazer o quê? E, mano, o nosso galinheiro tá maneiro, né? Deixa eu ver aqui como que tá antes. Ó, tem uma galinha, duas, três, quatro, cinco. Ah, tem bastante galinha aqui, ó. E elas ficam dando bastante. Eu acho que elas gostaram daqui. E temos bastante ovos até também. Pô, bem maneiro, né? Vê que tá funcionando. Agora, vamos para a cidade. Bom, chegamos aqui na nossa loja de duplica minérios. Vamos ver se rolou alguma coisa. Coisa. Oi, Ana. Não vou um aqui. E nenhuma venda. Oh, ninguém tá comprando, né? Os caras, os caras cara não querem duplicar minério, né, Ana? Ó, oh, mas tem alguma coisa nova em breve aí, ó. Legal, legal. Na loja da pouco tem algo novo? Oi, aqui, tudo bom? Hum, nada novo por enquanto. Ele tem umas cadeirinhas aqui, ó. Esse cara fala alguma coisa? Ô, ô Zé, irmão. Mó chatão, né? Mó chatão, né? Eu, eu marquei no banco que eu queria alguém para trabalhar na minha loja, mas não apareceu ninguém ainda. Ó, nos avisos tem uma nova torrada da padaria do Apu. Hum, interessante. Tomara que venda, né? Porque eu vou ganhar parte dos lucros. E tu, Jaiminha? É. Estou tão feliz. Vou abrir um correio na cidade. Ah, você já me falou isso, Jaiminha. Ó, agora oficialmente todo mundo tem caixa de correio. Aí sim, Jaininha, os seus planos tá dando certo. Enfim, o que eu queria ver é se a gente já recebeu o nosso salário. Ah, não. Bom, bom saber que hoje é domingo então, e não veio. Então, será que amanhã na segunda é uma, uma descoberta importante para se fazer, né? Uma coisa que a gente tem que saber o que acontece. E bom, essa daqui é a loja do Apu. Para quem não está ligado, é uma loja na qual ele vende torradas. Nossa, e tá bem barato, é um ferro, um pequeno de torrada bem interessante, né bem legal. é Quando acabar meus pão com ovo, dá para comprar lá, né? Querendo ou não, tudo que eu comprar lá uma parte do dinheiro volta para mim, já que eu sou sócio dele agora. E bom, gente, basicamente, como eu estava explicando anteriormente, hoje a gente vai fazer mais uma espada do Tinkers. Por quê? Porque eu quero fazer uma espadona do nada das boas para a gente poder arrancar cabeça de móveis. Então, um esqueleto Wither, que tem 2,5% de chance de dropar uma cabeça quando a gente ataca ele, vai aumentar muito. E eu nem sei quanto que é isso. Mas vai aumentar um monte e dá para aumentar ainda mais. E com isso, a gente vai poder fazer o upgrade criativo do Tinkers Que ele usa estrela do Nether. E como vai ficar fácil pegar o Wither, vai ficar bem de boas. Eu só tenho que dar uma olhada nesses outros itens depois. Mas o legal disso é por causa que é o seguinte: a picareta, eu posso colocar uns portões então, um, um upgrade que coloca essa chave em inglês. Eu tenho um limite de upgrades que eu posso botar. Eu posso colocar no meu caso? Na realidade, a minha picareta nem posso mais colocar. Eu já coloquei todos, então eu ia liberar mais, sabe? Então ia ser muito importante pra mim, pra deixar ela cada vez melhor. Eu só posso botar uma habilidade nela agora. De qualquer forma, tem uma coisa que eu tô de olho há muito tempo. Que vocês comentaram no vídeo anterior, o nome dos cachorrinhos. E teve muitos comentários. O comentário que teve mais gostei, pegou mais de mil gostei, era pra colocar o nome de cada um dos cachorrinhos com o nome de algum participante aqui da, da, da série, né? E o único problema é que aqui tem cinco cachorros. E no total a gente é sete pessoas No caso eu nem ia colocar eu Então cai pra seis Só então, que de qualquer forma aqui tem cinco E aí que entra mais um comentário que teve no vídeo Um cachorro no teto <risos> E aí cachorro? Prontinho Agora a gente tem seis E eu tenho seis etiquetas que eu separei Então... Fiquem aí só um segundo Aqui a bigorna E olha o galinheiro ficar fofo daqui né Enfim Pu, Biel Carlin Delete Pedrux E o House Agora tem um problema. Por exemplo, o Apu delete o House e o Biel tem a skin vermelha. Porém, eu não quero repetir a cor de coleira dos animais. Então o que eu quero que vocês façam é que comentem uma cor para cada participante. Bom, esse roxo mais claro vai ser do Pedro e o resto eu vou espalhar de forma aleatória e depois eu organizo conforme vocês comentarem as cores. Então vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá vai para cá e vai para cá. Pronto, colocamos o nome todo mundo. Agora vocês comentam as cores e depois a gente faz uma casinha para eles. E bom, eu tava dando uma olhada aqui na nossa armadura e tudo mais que a gente tem, a gente já tá pronto para ir pro Nether conseguir fazer a nossa espadona. E ó, YouTube tá vindo aqui em casa. O que será que ele quer? Opa, ele bom? Bo bom, bom, Qual é a boa? LG, é, eu quero te perguntar um bagulho, mano. P pode falar, meu amigo, pode falar. Esses dias atrás, surgiu um baú na sua casa que spawnava muitos monstros. Na realidade, surgiu dois. Tem um tá ali dentro ainda, por sinal. Cara, na minha casa também, velho. Pra você, quem que foi? Ah, uh, foi o House. Por quê? Pra gente tiver outra pessoa? Pra mim também, velho. O House tá trollando todo mundo aqui do servidor. Eu perguntei pro Apoio e pro Deletes também, mano. Ah, é? Uhum saber bom pra mim apareceu dois baús e eu guardei os dois. Então eu vou ver se consigo fazer mais Eu vou encher a casa dele com isso. Então só de raiva. Velho, eu levei um susto muito grande, cara. Mas ó, depois a gente se vinga do house então, tá? Mas eu vim te perguntar outra coisa também, cara. Hum, fala aí, pode falar, pode falar. Cara, você sabe como funciona a loja de minérios ali? A de duplicar? Aham. Ô, que é minha, zé, é minha, é minha. É, é sua, claro. cara, que maneiro. Ó, é o seguinte, Pedro, que pra você utilizar ela, você simplesmente abre o baú que tem um baúzinho lá de baú duplo, e vai ter um baú com seu nome. Você pega aquele baú com seu nome, coloca no chão e coloca quantos minérios você quiser, tá bom? Ah. E depois, você vai a, ali na caixinha registradora, né, que tem a Ana cuidando dela, tem, e tem dois pacotes. Um de entrega expressa e um de entrega comum. Você vê qual que você quer, tu compra ele e coloca o ticket junto da sua caixinha. E depois você só coloca no baú de volta. Ah, beleza. Entendi. É que eu acabei de minerar e eu queria duplicar os minérios para não desperdiçar eles. Não, pode ficar tranquilo. Ai, Pedro. Pedrux, eu descobri que tem como fazer desconto, então eu vou colocar um desconto no seu nome lá depois de 15%, tá bom? É, legal. Mano, outra pergunta, velho, só tô perguntando hoje. Cara, eu tô precisando de cabeça de Wither. Nem ferrando, nem ferrando. É, é hoje que eu fico rico. Pedro, eu estou <risos> ah, numa não, missão exatamente agora pra conseguir farmar cabeça de Wither e de outros mobs até. Ah, faz sentido, você é o dono do Nether, né? Então você tem que farmar as coisas eu do Nether. Eu sou o dono do tem. Nether? É, você é o dono do portal do Nether, então você é o dono do Nether. Gostei, gostei, gostei, <risos> gostei. Por sinal, tem uma portal lá <risos> Não, eu ainda não comprei as coisas do portal, Tem que comprar, meu Deus. Eu tô vendendo tudo, né, mano? Quer comprar minha casa? Não, muito obrigado. Sua casa não me agrada muito, não. Alá, alá. Cuidado, Beleza, ali, ó, a, a cidade, cidade vai renascer. É assim, mano, sai fora. <risos> tchau, tchau. E bom, eu parei também um tempinho pra mostrar pro Pedro como que usa as lojas e tudo mais. E pra ser sincero, eu tô bem feliz, né, mano? Mais um cliente é muito bom, gente. E eu que descobri que os meus funis estavam arrumados errados e é por isso que sempre tinha tão poucos ovos. Agora, olha como tem um ovo agora, meu Deus do céu. Bom, de forma, agora eu vou quebrar esse portal aqui porque eu deixei de quebrar no último vídeo porque com essa picareta, olha isso, não ia quebrar nunca. Pô, bem mais rápido agora. Isso que a picareta nem tá no nível máximo ainda. Será que tá uma bagunça mesmo aqui a minha garagem, que por sinal não é uma garagem ainda eu só vou jogar as coisas aqui no baú, mas futuramente eu vou arrumar tudo. Agora o problema é, pra gente fazer a espada que arranca a cabeça de mobs, a gente vai precisar de uma ferramenta que não tá mostrando aqui. Significa que a gente vai ter que fazer alguma coisa melhor pro Tinkers. O que no caso vai ser basicamente uma bigorna. E dá pra fazer ela de vários minérios diferentes e bonitos, por sinal. E eu tava dando uma olhada aqui e não tem muito bloco legal pra fazer essa bigorna não. Podia, tipo, ter ouro ou diamante mas não tem. É como se a ideia do mod fosse realmente dificultar muito chegar nessa parte. Porém, existe uma que tem como fazer. Eu só preciso de muito ósmium, pó de pedra luminosa e juntar. Basicamente é o seguinte. Eu vou derreter o um minério de ósmio aqui e ele vai ficar líquido. Aqui eu vou colocar pedra luminosa. Eu vou jogar o ósmio na pedra luminosa e ela me vira uma pedra luminosa refinada. Com nove barras eu faço um bloco e com três blocos eu faço a bigorna. Olha, me parece o caminho mais fácil e interessante. Bom, como eu só tenho três pedras luminosas, vamos pegar pelo menos um pack. Ah, o portal do Nether agora é na cidade, né? <risos> vamos pegar pelo menos um pack, porque daí a gente já vai ter pra fazer combustível também que eu tô precisando. Aí ah, depois a gente usa a nossa picareta super maneira pra gente sair mineral os ósmio É, eu acho que vai dar tudo certo. Beleza, estamos no Nether e por sinal eu acho bem engraçado que esse Nether é todo estranho, né? Ah, e uma coisa que caso surja uma dúvida em vocês. Esse raio de beacon aqui é basicamente um local que eu marquei no mapa para eu nunca perder as coordenadas, que é basicamente o portal. Então sempre que eu me perder, é só olhar para qualquer lugar. E se tivesse raio de luz, é o local que tá o portal. Agora, o Mano Lajota tem uma missão a cumprir pedra luminosa. Só para testar uma coisa. Uh, que legal, é instantânea. Bom, teoricamente, lógica do Nether, quanto mais alto, maior a chance de ter pedra luminosa. Então, vamos subir aqui nessas vinhas. Aí, ó, não falei? O único problema é porque elas nascem voando ali? Bom, deixa eu pegar umas pedras aqui, agora que eu queria quebrar rápido pelo menos. E, ó, ali tem uma Lucky Block, será que eu abro? Ó, se aqui me der mais que um pack de pedra luminosa, eu abro a Lucky Block. Ó, e o portal tá ali pertinho, ó. De qualquer forma, vamos quebrar aqui. Eu fiz essa plataforma aqui no chão, como vocês podem ver, só pra gente basicamente ter algum local pra derrubar as pedras luminosas, porque muitas vezes a gente vai quebrar, ela não vai vir pra nosso Inventário e olha, apareceu um Goblin Trader. É, ele não tem nada muito interessante, mas legal, né? Pô, pera aí, na realidade, isso me deu uma dúvida. A minha picareta na minha mão, ela me deu herói da vila. Será que o, o esse Goblin Trader vai me dar algum desconto? É deu mais de um pack de pedra luminosa. A gente vai ter que sim fazer quebrar o que Block Não, não me dá desconto. A maneira mais segura de eu ir para lá e para lá quebrar aquela que Block é passando aqui por baixo. Mas tem aquele bicho ali, né? Vou tentar derrubar ele. Yo! Consegui, cara, acho que não vai dar bom. não. Poção de sorte negativa e de sorte positiva. E uma espada de ouro. Hum. Vamos testar no zumbi espada de ouro. Ela tacou um milhão de flecha, mas a flecha não funcionou. Ah, mas por algum motivo eu sinto que eu não devia ficar com esses itens. Então, deixa ele só para cá. Se bem que a gente formou umas flechas agora, né? De qualquer forma, vamos pro portal, dá pra gente vir por aqui, já que o portalzinho tá perto. Aí, ó, tá lá. Agora que a gente tem as pedras luminosas, eu peguei aquela lâmpada do Andy que a gente achou numa dungeon um tempo atrás, por causa que ela é um bagulho que solta muita luz. E como eu vou ter que minerar, nada melhor que algo para iluminar. Então vamos atrás de Osmio agora. Bom, estamos aqui numa caverna. A parte boa é que basicamente a gente pegar meio pack de Osmio, duplicando, a gente vai ter um pack. Então já mais que a gente precisa, então a gente não precisa nem minerar tanto. O único problema é achar minério de ósmeo, mas aqui tem já. Olha, é, eu já achamos seis. É, se bem que aqui não vai ter tanta coisa, não. Vamos para ah, para uma caverna, mas já achamos uma caverna. O uh, minério roxo é ametista, será o uh, ametista. É Vou dar para reparar uma picareta depois. Ó, oh, esqueleto, um baú e não está trancado. Tem uma panela e uma cápsula. Bom, vamos continuar explorando essa mina abandonada aqui na, na torcida que a gente ache mais ósmeo, né? O meu plano é achar muito ósmeo e pouco problema aí. Ah, achei mais ósmeo, boa. Já temos 11 minérios de ósmio O uh, que tem mais? Temos 17 deixamos diamante. Então tá, né? Ali ósmio boa. E mais uma ametista. Bom demais. Beleza. Eu acho que a gente vai conseguir chegar a 32 agora. Eita, preulo, sai. Tem um spawner aqui, tem que quebrar. Calma aí, quebra, quebra, quebra. Boa, sai. Mano, esse zumbi é muito grande. Não, Ó, zumbizada, Vocês viram o osmio por aí? É, na real, eu acho que já tá bom. Vai, vamos embora antes que comece a dar problema. Agora, basicamente, a gente só encheu o nosso tanque com lava e vamos derreter os osmium. Todos? É, todos. Porque dá o que sobrar, a gente já deixa aqui na fornalha. Não sei o que eu vou usar ou não. A gente vai tirar o nosso molde aqui. E, ó, enquanto tava derretendo tudo, eu fiz um baúzinho do Tinkers pra gente. Eu acho que eu vou colocar ele aqui, assim, olha. olha ah, ele é tão bonitinho, mas não sei de colocar aqui, olha. Ah, moleque! Esse baú serve pra gente guardar esses moldes que a gente tem. Então, pra quem viu o último vídeo, tá ligado que a gente fez uma picareta bem da hora e ela utilizou o molde do cabo, a ponta da picareta e o xizinho pra grudar a gente pode Deixar todos eles no baú guardado Porque a gente precisar agora Bom, os nossos ótimos já derreteu Tem um montão Pelo que eu entendi Era só colocar o pó de pedra luminosa aqui E tacar o ósmeo. Vamos ver se vai funcionar É, virou barra de pedra luminosa refinada Meu Deus, que nome gigante Vamos fazer um montão desse daqui Então a gente começou a fazer Todas essas barras de pó de pedra luminosa refinada para a gente poder finalmente fazer a Nossa bigorna desse mod Pronto, limpamos nossa fornalha já E já esquentamos tudo que a gente tinha Agora a gente faz três blocos Dessa pedra luminosa refinada Deixa eu ela tá lá no chão nossa, que bonitinha, né? Beleza, estamos fazendo esses tijolitos aqui bonitinho e tá lá, bigorna. E olha, tem até conquista. Legal. Olha eu não sei onde deixar a bigorna por enquanto Acho que seria uma boa dar uma decorada aqui depois Mas eu vou deixar ela aqui A parte legal é que é o seguinte Antes a gente tinha apenas esses itens aqui pra fazer Agora a gente tem esses Olha como o nosso leque de itens aumentou E o que eu quero fazer não é uma espada normal Ou uma rapper que eu quero fazer depois Eu quero fazer o espadão mano Olha isso daqui Basicamente esse espadão é muito doido Porque ele usa item que a gente nem tem pra vocês terem ideia Tá vamos começar com o seguinte como esse espadão, ele usa coisas que a gente ainda não utilizou nenhuma vez Nesse mod da, da fornalha, a gente vai ter que fazer Novos padrões, então para você que não tá ligado O padrão funciona mais ou menos assim A gente coloca esse padrão aqui Pode ser pedra, e a gente marca o que a gente quer fazer Então, eu vou precisar de um molde Desse cabo de espada ou de ferramenta Mais mai grosso que é esse daqui, olha Esse aqui é o normal, esse aqui é o que eu vou usar Um de cara de creeper e o da lâmina Da espada, eu posso tipo usar essa Lâmina fina aqui que é normal Essa minúscula para espadinha ou Esta gigantesca de espadão e é ela que a gente vai utilizar. Sai, fantasma! Saia! Mano, sério, o House colocou esses baú de fantasma aqui na minha casa. E eu já abri esse baú 40 vezes. E toda vez que eu abro, parece o fantasma me atrapalhando. E eu abro sem querer, porque eu esqueço. Mano, vai ter volta, raio Vai ter volta, raio De qualquer forma, agora a gente tem que fazer o molde de todas essas peças aqui. Então vamos derreter ouro. Primeiro molde tá feito, segundo também. E agora o terceiro, que é o de Creeper. Sobrou quantos ouros não sobrou dois blocos e três barro. Tamo bem. Agora a gente só precisa derreter algum minério utilizando esses moldes aqui para escolher o que a gente vai fazer. É só que na realidade não tenho nenhum minério em excesso, né? Bom, como a vida não é fácil, eu decidi que eu vou fazer de cobalto, né? um minério que a gente já testou, sabe que é bom para as ferramentas e depois no futuro eu faço uma, uma ferramenta mesclada, que nessa nossa picareta aqui, que tem vários minérios diferentes. Por enquanto, vamos no cobalto que a gente confia, sabe que é bom e tá tudo certo, tá ligado? Aí ah, eu peguei a continha certinha porque é meio trabalhoso de pegar. E sim, a nossa espada vai gastar exatos 18 minérios. Se bem que quando coloca o minério ele duplica, né? Se esse detalhe, então vai sobrar. E agora que eu me toquei, a gente tinha cobalto em casa. Tá De qualquer forma, agora a gente pode craftar a nossa espadona. Alá, alá, Cobalt Cleaver. E ela tem um encantamento chamado severing, que esse Severin é o encantamento responsável por arrancar cabeças. Eu dei uma pesquisada e tem como fazer mais dele. Usa dois ossos de Wither, uma dinamite e uma barra de cobre. Então a gente pode fazer mais no futuro. Mas não para essa espada, para outra, né? Agora o que importa é a gente testar. Então vamos para nossa fortaleza do Nether. Beleza, estamos aqui na fortaleza do Nether escudo na mão. E agora é só esperar nascer algum item. Esqueleto tchau, Ó, ali tem dois. Nossa, esse pequenininho aqui vai dar problema. Tá, eu vou procurar aqui por dentro. Vai, acho que é mais seguro. Opa, tudo bom? E matamos o primeiro. Dropou aquele osso que usou pro o upgrade e um osso queimado. Depois eu posso olhar melhor para que, que eles servem. Mas por agora eu só quero esperar nascer mais. Bom, teoricamente, essa espada aqui, ela tem capacidade de trocar a cabeça de outros mobs, como o próprio Blaze, um zombie pigman, etc. Ó, tem um cubo de magma aqui. Aí, ó, dropou! Boa! Seis esqueletos derrotados e já dropou a primeira cabeça. Bom, já temos a nossa primeira cabeça de esqueleto Twitter. Mano, que espada roubada. Se eu matei seis esqueletos e dropou uma cabeça, é um pra seis, que torna isso 20%. Normalmente no Minecraft a chance é 2.5, mano. De 2.5 pra 20% é muito roubado. Isso que dá pra aumentar ainda mais. Bom, e outra coisa aqui que eu achei naqueles baús foi um Adelzinho que me dá sorte. A sorte só serve pra quando a gente vai abrir baú de dungeon pela primeira vez. Porque daí ele aumenta a chance de ter itens bons. Então vou deixar ele guardado por enquanto. Agora que ele tem nas cabeças de Wither, a gente só precisa fazer os upgrades dessa espada para fazer ela dropar ainda mais fácil e para fazer isso, a gente vai minerar em linha reta por muito tempo com essa picareta no próximo vídeo. Daí a gente vai ficar super tonado. Então clica no vídeo para você na tela. Se você gostou, deixa o gostei e é nóis.